Hoje o vídeo vai ser... Uma tag... Uh, já errei no primeiro segundo de vídeo! Uh! Hoje eu resolvi fazer uma tag... 20 fatos sobre mim! É... 20, não 50! Porque... Porque eu quero! Eu já falo muito, se eu fizer 50... Eu sou a Maria, e você está no Maria Quer Viajar! Não esquece, se inscreve no canal, já deixa seu like e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Onde eu fico 24 horas por dia respondendo e fazendo o conteúdo é lá no Instagram Viajar. Então me acompanha lá também, pode ser algo positivo que você goste. Ó, oh, vídeo com o celular na mão porque as 20 perguntas estão aqui no celular. Vocês viram que bonitinho isso aqui? Logo, logo, novidades nesse canal. Ai, eu não a cor do meu cabelo, não sou mais ruiva! Quanta novidade! Número 1: um. Por que seus pais escolheram esse nome para você? Quem não sabe, meu nome é Maria de Fátima e é um nome extremamente religioso, sim. Quer dizer, não! É porque é o nome de dois santos, né? O sonho da minha mãe era ter uma filha chamada Maria. Ela teve uma filha, então ela quis colocar a Maria. Só que na hora de registrar o meu nome, o meu pai quis fazer uma homenagem pra minha mãe. E o nome da minha mãe é composto também, de Fátima. E aí ele quis pegar o de Fátima da minha mãe e ficou a Maria de Fátima. Quando a minha mãe descobriu, ela ficou um pouquinho brava, porque ela não queria esse nome desse tamanho. Mas eu adoro o meu nome e... Esse é o meu nome e é por isso que é o meu nome. 2. Qual a peça do seu guarda-roupas que você não consegue viver sem? Todos. Brincadeira. Ah, gente, não sei. Eu, não... eu vivo sem qualquer peça. Eu não tenho isso, não. Eu... Tento empregar uma coisa mais minimalista no meu guarda roupa sabe? Tá. Então, eu não tenho muitas peças coloridas, eu não tenho muitos tipos de peças, assim... Eu tenho pouca roupa. E agora que eu moro aqui na Irlanda, eu preciso ter muita roupa de frio... Então, ah, não sei, eu, eu viveria sem qualquer peça, tranquila. 3. O que você não sai de casa sem? Meu celular e a chave de casa. Principalmente a chave de casa. Porque aqui no prédio que eu moro, você não entra sem a chave então lá na portaria você precisa da chave depois para chamar o elevador você precisa da chave de novo toda hora você precisa da chave é muito importante que você tenha a chave, senão você não entra no apartamento nunca mais nunca mais, super dramática, né? 4. Qual é o seu animal de estimação? o meu animal de estimação é um cachorrinho vira-lata, coisa mais linda desse mundo mas ele mora com a minha mãe no Brasil por quê? pra gente trazer ele aqui pra Irlanda além de burocrático é muito estressante pro animalzinho e eu não queria fazer isso com o meu cachorro ele não é mais um cachorro jovem mas o veterinário orientou a gente que seria mais saudável pra ele se ele continuasse no Brasil e não passasse por tantas horas de voo pra vir aqui pra Irlanda. Eu não quero causar isso nele, ele é muito feliz, ele se dá muito bem na casa da minha mãe. Minha mãe tem outros cachorros, então é isso. Ai, eu falo do meu cachorro, me dá vontade de chorar, ele é tão lindo. Ai. 5. Doce ou salgado? Os dois. Feliz, né, que fala. Pois é, os dois. Seis. Qual o seu maior sonho? Ai, gente, o meu maior sonho, eu tô realizando, é ser youtuber, Era é um dos meus maiores sonhos, é ter conteúdo na internet, é ajudar as pessoas, é conseguir trazer as pessoas essa informação, tudo isso que eu tenho, eu trago, e eu tenho um sonho muito grande de viagem, que é conhecer a Tailândia. Eu quero muito ir pra Tailândia, é um sonho que eu tenho há muitos anos, e agora a gente já está fazendo já um plano para a gente conseguir realizar esse sonho. A gente, eu e o marido, tá? Próxima pergunta. Qual o seu maior defeito? Ai que chato falar de defeito, a gente só quer falar de qualidade na internet. Meu maior defeito é que eu não sou constante. Esse é o meu maior defeito. Eu não consigo, por exemplo, todo dia estar animada, todo dia estar feliz, todo dia cumprir um propósito, não. não, não, não. Tem dia que eu tô down, tem dia que eu não estou muito animada. E tem muita coisa que eu começo a fazer e é meio fogo de palha, eu não vou até o fim, sabe? Isso me magoa muito e é um defeito, que eu queria muito amadurecer nessa parte, não ser fogo de palha. Próxima, próxima! Oito. O que você prefere? Brinco, colar, pulseira... Por... Pulseira? <risos> Brinco, colar, pulseira ou anel? Gente, eu não uso, como vocês podem ver. Porque eu tenho alergia, eu só posso usar coisas de ouro. Oxalá! Não, é sério, eu tenho alergia. E se eu usar outras coisas, até botão de calça jeans me dá alergia. Tudo que é metal, tudo que não é ouro no meu corpo, dessas coisas de metal, de bijuteria, me dá alergia. Então, eu vou escolher anel, porque eu uso a minha aliança o tempo todo. E a única coisa que eu estou o tempo todo é a minha aliança. Então... Anel 9. Que tipo de flor você prefere? Ai, ah, as que estão vivas Essas são as flores que eu prefiro As que estão vivas, né? Não vamos falar sobre isso, não Dez O que você está querendo comprar? Hum, Tanta coisa Mas sério o que eu mais quero comprar agora nesse momento que a gente está juntando dinheiro para conseguir são passagens aéreas para o Brasil. É mês que vem vai fazer um ano que eu tô aqui na Irlanda e eu tô com muita saudade da minha família, e dos meus amigos e é caro demais para o Brasil. Então a gente está esperando promoção de passagem aérea e juntando dinheiro para conseguir ir lá, ficar um pouquinho com eles e voltar para nossa rotina aqui em Dublin. Então, é, essa é a coisa que eu mais quero comprar. Ah, tem outra coisa que eu quero comprar! Vou comprar essa semana! É um aspirador de pó. Porque é muito difícil limpar a casa sem aspirador de pó, eu acostumei. E a gente vai comprar um aspirador de pó que tá de promoção no Gropon. E eu vou mostrar tudo pra vocês lá no Stories. Por isso, me segue no Instagram e no Twitter. Arroba Maria Quer Viajar. 11. Você acha que às vezes você acaba comprando produto sem necessidade? Não. <risos> Modesta, né? Não, eu não acho. Eu tenho muito medo de comprar. Eu só faço compras muito conscientes. Eu me esforço muito pra comprar. Então, por causa desse ritmo minimalista... Inclusive, vocês querem que eu faça um vídeo sobre minimalismo? Acho que vou fazer uns vídeos sobre min minimalismo, né? 12. Qual o seu perfume favorito? Tem dois. É o Gabriela Sabatini e o 212. 13. Você é uma pessoa sociável? Muito! Eu sou muito, eu amo fazer amigos, eu amo estar no meio do povo, falando, fazendo amizade Inclusive, se você estiver passando aqui ou morando aqui em Dublin e estiver assistindo esse vídeo não... vem de zap! Ah, eu tão feio falar zap! Não, mas é sério, entra em contato, vamos tomar um café ou tomar uma parte ou sair, aproveitar esse sol, né? 14. Você é uma pessoa vingativa? Não, definitivamente não, porque não vale a pena o esforço, o empenho tudo isso que é gerado pra eu poder me vingar de uma pessoa, sabe? Eu aprendi uma coisa, você só pode oferecer aquilo que você tem. Então se a pessoa te ofereceu coisa ruim, é porque muitas vezes ela não tem nada de bom pra te oferecer. Você não pode mudar a sua natureza, você é bom, então continue sendo bom. Claro que você não vai perdoar a pessoa e deixar ela te magoar de novo, fazer coisa errada com você de novo, você tem que ser esperto. Mas não guarda essa mágoa, não se vinga, sabe? Coisa boa. 15. Qual sua marca de maquiagem favorita? Minha marca de maquiagem favorita é a mais barata. <risos> Brincadeira. Minha marca de maquiagem favorita eu não tenho, eu uso realmente o que tá mais barato. Eu olho se a qualidade não for tão ruim e tiver baratinho eu compro. Agora tem um produto que eu não troco de jeito nenhum é o rímel da Maybelline Eu sempre estou usando o rímel da Maybelline Eu gosto muito desse rímel Eu sinto que meus olhos ficam... Sabe? 16 Você bebe energéticos? Não, nem café 17 Você pretende se casar? Não sei quem fez essa lista, mas eu já sou casada há 5 anos, pretendo... E a bateria acabou! Mentira, acabou não, é porque essa câmera, ela desliga, sabe? Nojenta, depois ela liga de novo, mas tá tudo bem 19, 19 Você esperava chegar onde você chegou com o blog? Não <risos> Na verdade, eu ainda não cheguei onde eu queria chegar com o blog é um projeto novo que eu ainda estou aprendendo muito, crescendo muito e sim, eu já cheguei em lugares que me deixaram muito feliz. Hoje eu tenho uma rede de pessoas que me acompanham, que me querem saber o que, é que eu estou fazendo, que eu ensino elas, eu aprendo, gente, eu aprendo tanto com blogs. blog, vocês não estão entendendo o tanto que vocês me ensinam, quem está me assistindo, quem acompanha o meu trabalho. Então, sim, eu tô muito feliz. Eu ainda quero chegar muito mais longe, mas eu já tô bem satisfeita. E vamos caminhando, vamos, vamos, vamos. Última pergunta: 20. Respira. Quantas horas você fica em frente ao computador por dia? Eu não sei balizar isso, porque eu quase não fico em frente ao computador. Eu só vou computador a hora que eu vou escrever algum artigo pro blog ou responder os comentários do blog, então não é todo dia que eu faço isso. Bom, eu vou mudar a, a pergunta então pra celular. Quantas horas por dia você fica no celular? Quase 24. Sim, eu fico muito no celular, porque eu fico mostrando tudo no stories e o tempo todo eu tenho um monte de pergunta pra responder no Instagram e no Twitter, então eu fico muito envolvida com tudo isso e acaba que eu fico muito tempo no celular. E é uma coisa que eu quero diminuir, porque muitas vezes eu não tô no celular só pelo meu trabalho, só pelo Maria Quer Viajar. Muitas vezes eu tô no celular, sabe, fazendo nada. Mas é isso. Tem muito vídeo pra fazer ainda, né? Eu espero que você tenha um dia maravilhoso e até o próximo vídeo. Ah, não esquece, curte, inscreva-se e deixa aí nos comentários o que, é que você achou dessa tag, se você acha legal eu fazer mais tag ou não. E é isso. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau!